Olá, olá, povo da numismática que nos acompanha aqui no canal Top é, Fortale é, Ferreira Top e Numismática. Ferreira Top e Numismática. Nós Estamos trazendo hoje aqui é, o encontro dos colecionadores múltiplos, não só de moedas, mas não só da numismática, mas de todas as variedades aqui em Fortaleza Ceará. E eu vou só mostrar para vocês aqui rapidamente, né, é, esse encontro maravilhoso. aí pra vocês curtir as novidades do encontro Veja a variedade de vários colecionadores, né, mostrando seus álbuns e... Até porta-moedas tem também para numismática, né. Então se inscreva no canal, deixe seu like para que nós possamos crescer cada vez mais, e trazer mais novidades para vocês, para que possam manter o nosso canal no ar. É, já agradeço, né, por vocês estarem curtindo, deixe seu like, se inscrevam, divulguem, e nós estaremos aqui à sua disposição para trazer o que for novidades da numismática e do colecionismo. Né? Aqui colecionismo Fortaleza Ceará. Apenas uma panorâmica, aqui vocês vejam a variedade realmente muito boa, muito boa, né? E em breve nós teremos mais novidades aqui de Fortaleza Ceará, ok? Obrigado, nós nos encontraremos no próximo vídeo, espero você, curta, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, nós agradecemos muito.